Olá, vamos para mais uma série dos vídeos sobre Paradiddle. É, eu sempre digo que Paradiddle, para mim, é um dos exercícios mais criativos que a gente tem nos rudimentos. De uma forma geral, acho que em todos os exercícios. É difícil achar um exercício que nos dá tanta possibilidade de criatividade para fazer groove, virada, é, melhorar nossa técnica, nos possibilitar criar é, improvisos. Enfim, para mim paradiddle é um dos exercícios mais criativos que a gente tem na bateria. E um que eu queria falar para vocês é que eu chamo de five diddle, que são cinco, né? Cinco notas. É uma forma de a gente transformar o single paradiddle num exercício mais criativo, uh, usando o single paradiddle como base. O que seria esse exercício? Paradiddle simples normalmente a gente começa a estudar no início do, da, da nossa carreira de estudo de bateria, né? Quando a gente começa a estudar a bateria. Mas, se por acaso você não conhece, é direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. E se inicia o ciclo de novo. Sempre pensando e lembrando da acentuação que tem na primeira nota. Isso é fundamental no rudimento para ter o contraste, a dinâmica, o que a gente chama de colorido no exercício. O que a gente vai fazer nesse five diddle? A gente vai acrescentar um toque duplo no final do exercício. Por exemplo, o exercício é direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. esquerda. E aqui o exercício voltaria para o ciclo, começaria com a direita. Ao invés disso, a gente vai acrescentar um toque duplo com a direita. E aí o exercício se inicia com a esquerda de novo. Então vamos lá. Direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda direita, direita, esquerda. A gente sempre acrescenta esse toque duplo no final do exercício com a mão oposta, certo? Se o exercício termina com a mão esquerda, dois toques com a mão esquerda, a gente vai acrescentar dois toques com a mão direita, certo? parar, como a acentuação do exercício mudou, esse exercício que era em 4 x 4 ele começou a soar como 5 5 por 8, certo? seria isso aqui ó. o meu pé esquerdo aqui está marcando em 5 ah, uma outra forma legal de você praticar esse exercício é fazer o metrônomo normal pensando em 4 e essa acentuação, por você estar tá tocando em cinco com a sua mão direita, ela nem sempre vai cair na cabeça. Nem sempre não. É uma vez sim, uma vez não. Isso... Uh, é, faz com que eu tenha possibilidade de criar outras coisas com o exercício. Você não fica com aquele exercício sempre tocando a acentuação no mesmo lugar. você praticar o exercício, até você conseguir um domínio sobre ele. Depois que você conseguir esse domínio, a gente é, estudar aplicações. Isso eu vou fazer num outro vídeo, no segundo episódio desse Five Diddle, para a gente explorar algumas aplicações com esse exercício. Para além do holdimento, para você treinar na sua caixa, na borrachinha ou na sua perna, que é uma coisa que eu gosto de fazer bastante até o decorar o exercício, a gente criar ah, condições de usar esse exercício Eu sempre falo, vocês que me acompanham no meu canal, no meu Instagram Que um exercício sempre precisa terminar em música Sempre precisa ter uma aplicação desse exercício né? A gente precisa é, fazer com que ele tenha uma funcionalidade na nossa vida musical Senão não serve para nada Se for um exercício só para você ter né? ah, E não usar ele como música, ritmicamente falando Principalmente que é a nossa principal função Não faz muito sentido Tá bom? Até a próxima. Fique ligado que a gente vai ter a continuação desse exercício 5D. Um abraço.